Eu não sei. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, mais um vlog de unboxing das caixinhas nerd. ao o uh! Dessa vez, obrigado, Correios. Vocês não maltrataram minha caixinha épica, mano. Tá muito boa essa caixinha. E um adendo sobre esse vídeo de hoje. Eu estou sem minhas toucas e meus bonés, por quê? Só pra mostrar, o meu cabelo tá gigante, mano. Então é por isso que eu, até cortar o cabelo, usarei toucas. Simples assim, muito melhor que a touquinha, me sinto mais à vontade e mais gato Então farei aqui o unboxing da caixinha Nerd ao Cubo desse mês Mano, se liguem, Nerd ao Cubo edição limitada Galera, se você quer ter acesso a essas caixinhas, o link está na descrição Se você não correr, você não consegue comprar uma dessas, cara Assinar uma dessas, né? Então vamos lá Eu ainda não vi o que tem aqui dentro, velho Eu não faço a mínima ideia Eu só sei que era uma edição temática Jason Bourne, como vocês podem ver, do novo filme aí do Jason Bourne Da, da sequência, tem série, uma série de filmes aí Do Ultimato Bourne, do seu que Bourne Um milhão de Bournes E temos uma caixinha muito épica eu Imagino que deve ter alguma coisa relacionada com espionagem Vamos ver o que nós temos aqui de novidade Vamos lá então, vamos abrir a caixinha, como vocês podem ver aqui Ela é toda personalizada, você pode colecionar inclusive as próprias caixinhas Olha aqui ó, tem Matt Damon É, Jason Bourne e é um filme da Universal, quem tá distribuindo a Universal, não sei, enfim Temos então aqui a revistinha Spoiler ao Cubo, como vocês que acompanham os unboxings estão habituados Dessa vez aqui, toda a temática da questão de espionagem, vocês podem ver aqui E aqui tem muitas coisas, mano, tá contando o que vem na caixinha Que é por isso que chama Spoiler ao Cubo, né? Aaaaaah! Manos, então é, fala um pouquinho sobre a caixinha, fala qual, por que que eles escolheram Mostra aqui é, alguns, algumas das pessoas que fizeram o um unboxing da caixinha anterior Se você não viu, clica aqui, ó, pá, não, acho que é aqui, ó, pá Se for algum desses lados aqui, pra você clicar no card do YouTube e assistir o outro unboxing, beleza? Da caixinha que foi do World of Warcraft, como vocês podem ver aqui, ó Tem vários unboxings de várias pessoas, eu nunca apareci, porque eu não, ninguém gosta de mim Chega de spoiler ao vamos ver o que temos aqui de novo, começando pela camiseta. Uh! mano, eu não faço a mínima ideia da camiseta, mas parece que é top. Andai. Mano, camiseta extra extremamente grande para um gordinho clash, né, mano? <risos> e vamos ver a camiseta, vocês viram antes de mim. You know his name, Jason Bourne. Que louca camiseta fodida. Pra... Olha que louco, mano, tem tipo o, a anatomia de uma arma, uma arma toda desmontada aí, mano. Você sabe o nome dele? Jason Bourne. Se você quer assistir aí o um filme, galera pagando pau pra você na hora que você entrar no cinema. Porra, mano, o cara tem até uma camiseta do filme, isso é louco, hein, tchau? E temos a camiseta muito foda, muito foda. Um, um momento. Bem melhor pra vocês verem no corpo Mano, puxa, cheguei a cansar velho, Caralho, gordinho Enquanto faz exercício, um minuto já tá suado <risos> Mano, então vamos continuar com o unboxing aqui de agora Vamos ver o que, que temos aqui Temos mais um pôster, vocês lembram do Homem-Aranha Que também veio num papelzinho desse e eu não consegui, mano Respira, velho Mano Vamos tentar abrir isso daqui sem estragar Da outra vez eu estraguei Então vamos calmamente Tirar o durex Porra, mas era uma treta do caralho Tirar esse durex, velho Olha isso, velho, a parada não sai, cara <risos> Sai um fiapo, velho De durex Eu não sei até quando minha paciência vai Aguentar, velho, pra tirar essa parada Caralho, velho a espadinha do meu bárbaro, velho, se liga. <risos> Vou usar a espadinha do bárbaro, velho. Ó, oh, se liga. Ela não tem corte, obviamente, né? Mas vai ter que ser na tora. Aê! Aê! Valeu, espadinha do bárbaro! Agora vamos ver, de fato, o que temos aqui dentro. Porque até esse papel aqui, vocês podem ver que ele também é temático. Parece uma couve-flor, essa parada. E vamos ver aqui então, I Am locked. 221B, entendedores entenderão, Google, vamos googlar esse 221B, 221B, Sherlock Holmes, cara, nossa, eu que sou um doente mental, curto pra caralho Sherlock Holmes, e não sei, é, 221B, Baker Street é uma das moradas mais famosas da literatura, eu sou um mental. É a residência londrínica fictícia do detetive Sherlock Holmes, criado pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle. Mano, 221B, mano, tema de Sherlock Holmes e eu que assisto, assisti toda a série de Sherlock Holmes. Mano, já vem até com Durex, se liga. Só por a parede. Simples assim. Já vem com o adesivo aqui de dupla, né? Sei lá. Vamos continuar o unboxing aqui. Então, temos uma caixinha aqui. Se liga, produto exclusivo Nerd ao Cubo. Sim, a Nerd ao Cubo tem vários produtos exclusivos que só quem compra as caixinhas. Não né? quem compra, não. Quem assina as caixinhas vão ter. Mas ninguém vão ter ninguém! Incluindo. Caralho, moleque, que doido. O que é isso aqui? Uma carteira? Porra, bicho. Uma carteira, sério? É uma carteira do Batman, velho. É uma carteira para você guardar seus documentos aí, ó. Do Batman. Por exemplo, o documento do carro, se pá, cabe aqui. E olha aqui, ó, tem um tipo distintivo de Gotham. Vamos ver se vai... Vai, camerazinha, foca pra mim, vai. Foca pra mim. Dá pra vocês lerem Gotham? Talvez. Talvez não, provavelmente não. Mas, como vocês podem ver, a temática do Batman é uma carteira de documentos. Mano, que louco! Que louco! Isso aqui é muito doido mesmo, véi. Eu sou, agora, oficial de Gotham. <risos> Vamos ver aqui, então, mais um. Que louco, culpade. Olha que doido isso daqui, mano. Todo, olha o tanto que é bem feita a parada, velho, olha, se liga, top secret, anotações de investigação, eu acho que isso aqui é tipo um, um livrinho, vamos abrir aqui bem com bastante cuidado, são livrinhos pra você fazer, olha, olha só, confidencial, que louco, mano, olha que doido, será que é? E olha assim, olha, é, uma, é tipo uma agendazinha, ó. tem um livrinho quadriculado pra você escrever suas coisas, tem três livrinhos desses... Vou usar um desses livrinhos aqui, sei lá, pra... Olha, esse aqui não é quadriculado, esse aqui é de linhas normais, vocês podem ver aí, ó. Que louco, velho. Olha que massa. Tipo umas agendazinhas e esse daqui é todo em branco. Pra você aí que tem um canal no YouTube e precisa de um local para anotar as suas ideias de vídeo, agora seus problemas acabaram. Vou guardar aqui. Mano, que louco. Essa foi uma das caixinhas mais legais. Mais um agora, da 221B, que, eu, que me declarou como um burro. Agora, um botão, sempre tem uns botões muito épicos, se você quiser ver os outros botões que iam, eu já tenho uma grande coleção, um dia eu vou, fazer uma cole... eu vou mostrar a coleção de botões que eu ganhei, só com essas caixinhas da Nerd Alcool. mano, são muitos. Agora, é... temos aqui um cartão R$6,00 grátis, itens em cash pra PB, se você gosta de Point Blank. Eu não jogo Point Blank, então se você joga, você quer ganhar 6 dólares, eu vou dar essa pra vocês. Tá aqui o meu código, basta você colocar lá e você vai ganhar 6 dólares. Pro primeiro, obviamente, isso aqui é um gift card, então fica aí pra vocês. Eu não jogo PB, mas se você joga, você acabou de ganhar 6 reais, 6 dólares não, 6 reais em cash. Tá aqui, 6 reais em cash pra você, o primeiro jogador de PB que assistiu esse vídeo até agora. Temos mais coisas, temos uma bolsinha, olha, se liga, Jason Bourne e temos um, uma coisa aqui dentro dessa bolsinha, velho. Olha que louco! Olha que louco! Essas dog tags, mano. Olha que massa, velho. Tem duas dog tags do Jason Bourne. Olha que louco, velho. Mano, que coisa mais doida. Olha isso. Aqui atrás tem tipo o endereço dele. Católico, ó negativo. Tem o um tipo sanguíneo, a religião. Tem um número e o um nome. Um nome. Web David. Que deve ser o nome dele mesmo, né? Mano, olha que doido, velho. Que caixinha mais louca, cara. Temos aqui outra coisa, parece um mangá, um livro, uma hentai, não sei. <risos> Temos, caralho, tem muita coisa aqui, velho. Tem três. Três revistas. Ai, sai daí. Três revistas, Pátria Amada. Instituto HQ. Mano, será que isso aqui são HQs brasileiras com temas brasileiros? Vamos ver, mano, rapidão, rapidamente rápido, vamos abrir essa primeira aqui que tem a bandeira do Brasil na capa. E, mano, olha que louco, HQs brasileiras, velho. Olha que massa, olha a qualidade do, da, da, do desenho, o traço do, do, do, do desenhista aí, mano, caralho. Mano, não sabia que o Brasil tinha HQs tão bonitas assim, velho. Não sei a qualidade da história, não conhecia Vou dar uma lida, com certeza Tô de férias, tô de bobeira, vou dar uma lida Mano, muito, muito bonito São três, vieram três Deixa eu mostrar pra vocês as outras Vieram mais essas duas, vocês viram aquela lá Vieram mais essas duas aqui, Pátria Amada é, Instituto HQ Mano, meus parabéns Nerd ao Cubo Porque eu vou te contar Essa veio muito louca Essa caixinha veio arregaçando velho, Arregaçando essa foi uma das mais legais, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, caso você tenha acabado de acabar aqui, acabado de acabar aqui. Caso você tenha acabado de cair aqui não conhecia o canal, gostou do conteúdo, tem mais vídeos de Clash of Clans, Clash Royale e em breve Pokémon GO também. Então é isso, se você quer assistir mais, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você, rece... você receber no seu celular. Quando tiver vídeo novo, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui. Falou, um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima. Link na descrição pra você assinar Nerd né, ao beleza? Beijo do go! gordo. Oh!